Let's get out of here fast Isso Antes de mais nada Vamos ficar ligado, hein v Vamos de boa, Ó, Tem como queimar aqui, quer dizer que a treta está perto Olha. É bom apagar a luz, hein Ficou pretinha na mão O que? Ela já viu, Achou! Mentira Keep your eyes Oh, cuidado. meu Deus Você já viu, hein Ó Dentro do oito, tem que ser no zóio. Mais um, tem mais um, hein? Ó, oh, ó. Oh. Um tiro pros dois, beleza. Rapaziada, pistolinho. Ô oh, tiozinho, deixa eu tirar nele. Era, tá de... O quê? Nossa, ele são rápido, hein? Acabou a munição, acabou a munição. Ô oh, tiozinho. Ó, oh, eu tô preso na porta. Acende a luz, acende. O negócio já tá, já tá treta mesmo? Vamos pegar o virote, o virote grego? Ó, oh, manda. Ô, oh, meu Deus, é explode, hein? Ah, seus blocos. Ó é o palito de free, Ô <risos> oh, meu Deus tem um o Loki aqui. Vou mandar um palito depois, Se ele vier aqui, aí, Ó. Ele vai vir. Ô, tiozinho, você é mesmo, hein? Rapaziada, vamos deixar o Loki gastar o tiro. O caverninha marcou, hein? Ó. Queimar o Loki aqui, pelo amor de Deus, hein? Ah, oh, meu Deus! Vamos dançar! Ah. mais um. Três munições com preta, lindo. Ó. Rapaziada, é, parece que agora o perímetro está limpo, hein? Caverninha marcoute. Oh meu Deus, o cara já tá montando a balada inteira. Ó. Gavetinha. Rapaziada, é, tá rolando altas manchas de sangue. Altamente sinistra, hein? Ó. Muniçãozinha do amor. Tranquilo. Ó, já carrega a, as arminhas para ficar de boa, hein? Primeira carregada, escopretão carregadão. Tem mais ideia aqui? Oh, meu Deus. Altamente escura a parada em que o cavalinho tá, tá com o Lampiel. Sou ligado, hein? É o quê? Imagina se não tivesse. Ó, ó a parada fica mais ou menos assim, tio. ó. Esse seria o gameplay. Rápido. Vamos ligar. Tem uma portinha secreta. Antes de descer, ó. Rapaziada... Ai, meu Deus. Tá rolando um Forcation um aqui? O cara brincou no, no, no jogo da baleia azul, hein? Não brinque com esse joguinho da baleia azul em casa, hein? Pelo amor de tal. Pelo amor de Deus. Beleza. Rapaziada. Gel verde. Vap. já estamos com 6 mil, hein? Tá aumentando rápido. Ó. Gavetinha abre. Ai, meu Deus. Faz muniçãozinha... Manda, manda pra agulha, pra agulha Eles vão sair fora Rapaziada, sobrou só a porta A escadinha grega aqui, hein? vamos descer e ver Qual é que é lá embaixo Rapaziada, tá rolando uns vazamentos de sangue aqui É bom ficar esperto, hein Vá tomar num caneco ó oh. <risos> Rapaziada, tá, tá muito silenciozinho Quando o jogo tá silenciozinho É bom ficar ligeiro, hein Pazer, altos códigos. It's pretty sophisticated. Why would they put a bomb like this? Do you think we can get past it? Stand back. Let me see if I can disarm it. Pazer, o cara vai se explodir. o cabelo já tá até ligado, tio. Vai voar presunto para toda parte, hein. Ó. Oh. Ó. Oh. oh, o cara abriu, hein? Pazer. O cara abriu a porta rapidão tio, o que que acontece? O cara é profissional, hein? Daquele jeito, rá! O que? Olha, o cara tá virando. Oh, meu Deus! Olha, tá nessa mascachumba dele. Oh, my God, I know you. Passo, Joseph, after Connelly, I thought... I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but... Yeah. Rapaziada, o que, que acontece? O jogo não te dá munição. Aí, pra você ficar de boa, eles te mandam um camarada com munição. O que, que acontece? O camarada com munição vira zumbi e quer te matar. Moral da história. Você tá Não fique feliz. Simplesmente é isso. É a moral desse game, hein? A caverninha curte. Altamente hardcoreizado e recomendado, hein? Pra você que curte sofrer. Beleza, rapaziada. A escadinha parece gigante, hein? Rapaziada, cadê o, cadê o camarada? Tá me ouvindo? Bom, espero que eles saibam o caminho. A caverninha está saindo fora. Rapaziada, música do amor. Curto. Com munição explosiva. Curto mais ainda. Ó. fácil munição aqui dentro. Rapaziada. Oh meu Deus, era fósforo, tio. Oh meu Deus, vou parar com esses fósforetos, hein? Ó, oh, é munição escopeta. Você baixa certo, certo na amor. Beleza. Rapaziada, salvatório, hein? Temos seis mil. We need to move. 6 mil. Será que dá pra comprar alguma coisinha lá? V Vamos dar uma olhadinha. Mato. Rapaziada, o negócio ficou muito louco, hein? A tiazinha quer mostrar algo. Relembrando que temos a chavinha do ratinho grego, hein? É mesmo! Ó, <risos> ó, oh, oh, vou, vou abrir uma daquelas... Daquelas gavetinhas, de. Oh, meu Deus, temos uma chavinha mágica. Rapaziada, vamos simplesmente escolher uma gaveta aqui? Demorou, é nóis. Que que acontece? Ó, oh, tem munição aqui que o Caverninha nem pegou, tio. Meu Deus, caverninha tava do hard mesmo, hein, caverninha Ai, que não cabe, tio Mas pode voltar aqui e pegar depois É legal É legal Eu, Vamos abrir isso aqui, tio Ge Gelzinho verde Tem gelzinho ali Isso <risos> Cinco mil, tio oh, Ô, meu Deus, o tá acertando o um gelzinho, hein Curto Rapaziada, você não tá na cadeirinha Vap. Rapaziada, nada mais, nada menos que onze mil Tranquilo, rapaziada Isso aqui é uma coisa que a gente deveria melhorar É importante, é caro mas a seringuinha não tem um efeito muito forte. Rapaziada, é bom aumentar o máximo de munição de escopeta, hein? Vamos aumentar isso aqui. Primeiramente a escopeta. Rapaziada, te te temos aqui a corridinha pra aumentar, hein? 6 mil, hein? VAP! Mais escopeta, mais corrida igual a VAP. Não? Que? Não, nada, Não, não. não. Como é que? É? não, não, não é So many no. new admissions and not não. single não. Então, não. Então, não. Então, não. Então, não. Então, não. não. Quer não. Então, não. não. Fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, de, boi? Tá de boa? Ah, é. wow. Tá grego esse negócio, hein, tio? Vamos ficar ligado, hein? Beleza, tio. De volta ao mundo real. Vamos voltar no espelho ali, pelo amor de Deus. Os não tá aguentando mais, gente. Vá, Beleza, rapaziada. De volta para a ação aqui. Não tem pra onde fugir, tio. É pra frente que tem que ir. Tranquilo. Nosso truta já está aqui. Metade cachumbado, metade normal. Mas é o que tem. olha só, brincadeira tio. Ixi, vai ter tempo pra fazer alguma coisa. O caverninha tá ferrada. né? Que bom, me out Espera um thing! é outra trap. Olha, o que Look! o o é o o é o E é, rapaziada, tá aí. como que a gente é desce? Ah, tá aqui. Ó, ó. Oh, oh. que pra quem tem. Escopretão para quem tem. Apaga a luz. Oh, Será que tem como matar os caras por trás? Nossa, vamos mata, tio! Um. Oh, mata por trás não, hein, vamos pegar o é pilantra. Vamos com a então. É, é o que tem. Ó, ó, ó. Tô atacando fogo, de Pera aí. Ó, oh, velho, os cara vem com.. Coixada, de. Ó. Beleza, que Tá indo bem. Faz com O que tem mais? Rapaziada, é com foi, hein? Os caras estão tá atacando no tchaco, bum tchacos chum tchacos. É o quê? Vamos se ligar, aí. Escopeta na mão é nóis. Ó. Oh. Ó. Oh. Sem problemas. Mais, tem Ah, mais? Oh, meu Deus. Pois é, é só dar munição escopeta. Ô oh, meu, não tem não, hein? Acabou. Ixi! Peraí, peraí deu pra escopeta aqui, Ó, ó. É dois, um só. É dois. Ó, ó. Vamos ficar espertinho. É, é esse. O que acabou de ser? Pera Agora é a minha, hein? Ó. De boa, de boa. O dói, dói, né, tio? O Zói dói! Beleza. Tem o logo aqui. Ó, o cara tá indo em direção ao outro. Ó o camara. Isso aqui é o Camara. Pera aí, tô acertando o camara, hein? Ô oh, meu Deus! Rapaziada, oh, ela, ela, ela é lutadora Ela é samba, safada é louco, hein O que você está fazendo, tio? Olha, eu ali tal líquido verde essas horas Beleza Rapaziada, tem mais bloco por aqui Mas o caverninha simplesmente vai pegar a punição Olha meu, vou ficar esperto oh. Olha Rapaziada, já tá cheio de armetas oh, acho que sim vou pegar a escopreda. Vamos pegar a escopreda. Deixa o bloco atirar nota até granada. Watch out, uh, o que é, eles têm dinamite! Ah, ah, ah. Aí aí a criança. Era o quê? Não caiu. Mais por trás. Tem como? O que é isso? O jogo pilantra. <risos> Rapaziada, o cara se escondiu hein? O <risos> que, que acontece? Rapaziada, Vou. vou... <risos> Al. Ah, que tomar um seringueira aqui se vocês não se importam. Ó, a escopeta já tá carregada, hein? Mas tem mais! Tá vindo por cima aqui. Ó. Tem cá embaixo também, hein? Mais perto, ó, ó. Ó os blocos aqui. Ó. É igual o Resident 4, viu? Ó. Explode a granadinha dele. Timo, tio. É nóis. Beleza, tem um aqui. Tiozinho. Para com essa cabeça, hein, tio? Oh meu Deus! Rapaziada! Esse cabeção dele altamente se movimenta. Tranquilo, explodimos. Mais um munição. Pega, tio. Isso. Ó, oh, ó, oh, cortadinho. Pegão. Taca fogo. Curto. Rápido. Rapaziada, a Mayra tá, tá se ferrando ali, Com o desliga essa água? Não tô lembrado não. Ó, oh, tem lock em toda parte. Dá nesse lock. Isso! Queima esse lock. Ô oh, meu Deus, mais dinamite! Onde é que tá esse lock? Mas tem que curar o camara, cadê o camara? Cura ele. Ó. Oh. Curamos um, já. Pega grego. Vou pegar os Vamos vou pegar o portadinho no chão. É isso? É isso? acho que ainda aqui. Mas, tá, tá, tá vindo mais! Não seja um herói, volta! O que? Oh meu Deus! Aí você... Mara... O que? Ele acertou? Que ele acertou mesmo assim? Ó! com oh. os oh, olhos, tio! É só zoinho, tem que ser zoinho, senão não funciona Antes de mais nada Ah, oh, meu Deus, injeçãozinha Calma aí, tiozinho Ó, ó, um pra você Acabou a munição, ah, acabou. Um. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. acabou, acabou Tem dois tiros aqui, hein Vamos brincar os outros Ô oh, meu Deus, onde é que tá os outros? Cadê o resto? Ó oh. Ó, oh, meu Deus, o agora. adora o que? Levanta uh, uh. Ah, meu Deus Cheio de caixa, tio Cheio de caixa Rapaziada Altamente resistente O que acontece Quando tem esses caras aqui, ó oh, bem da munição Tem lock aqui, ó Tem aqui, ó o tamanho desse lock Ele morreu ainda Ô, oh, jogo pilantra Beleza, rapaziada Carrega Isso Eu o cara não morre não, hein Vamos matar na pistolinha, tio! Vai, vai. Altas munição no chão! Pega! Cuidado. Munição, tio! Munição! Fazer é a escopreta, hein? Oh. Pega, que é a escopreta! Escolpreta. Escolpreta. Ai, carrega, tio! Isso! Carrega! Oh, mas por quê? Ah, Baseada! Ah, ah. Beleza! Ah! É, a tu pega, tá cheio de itens. Itens. Kidman. É, Kidman. É, Kidman. Oh, Vamos trocar ideia com a Kidman lá. Like. E aí? Caramba, isso foi aqui? Você melhor vir isso. Beleza, o que, que tem aí, Eu não posso tirar o thing abrir. Eu acho que outro painel de controle aqui. Estamos correndo tempo. um painel de controle do aqui perto. Go? I'll go. Tell me o que fazer é, parece que tem um painel de controle aqui dentro, hein? Altas caixas. Altas. graças a Deus. Nada de item. Beleza, continua. Ah, tiozinho, aí você vai hein? hein? mesmo. Acabou a escopeta. Agora você não é mais baixão, né, Caverninha? Beleza. Pode Antes de mais nada, taca fogo nesse loco. Beleza. Ah, we need to move. Pode o painel de controle tinha que ser aqui, hein? O caverninho queria emissão escopeta. Vocês não se importam com a atuação escopetal. Oh meu Deus! Ah! Oh. tem altos caras em toda a parte. I think there's another control panel around here. Um, você tem que a entender. Tipo. Ah, meu Deus! Oh! Ele paca! Ai, ah, Sebastian na barriguinha! O que é? Pode tá muito louco. Com esse tiozinho vai ter que levar uns bicudos. Morre, hein? Morre. Tranquilo. Pega a munição também. Pega a munição, Sebastian! Rapidinho. é? Acho que eu peguei. Tem um buraco ali o caverninha é viu. Mas eu tava procurando por moedas de cobreita, pelo amor de Deus. Pois é, é a vida da, da Kidman ali, hein? Ó, oh, tá subindo a água. Ixi! Tranquilo. Uma baleta de escopeta no peito. Sim. it's Sim. the same kind of dials, right? Sim. Yeah, a top a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. 22 and 5 Vamos tentar ir rápido, beleza 22. 22 on top and 5 on the bottom Tranquilo Joe Ó ó. E aí, 2 era é, é, é o outro ali, o cabine tá me vendo Are you alright Rapaziada essa foi por pouco o quê? Portal. Ah! Oh, oh, vale. ah, que? Portal? Vale? Por ah, que vale. Rapaziada. Eu não tô curtindo. Sai de uma treta, vem duas. Não curto. O que que acontece? Você pode saltar ou você pode voltar lá e enfrentar os monstros. Mas eu acabei só tá curioso. Só tá curioso pra ver o que tem naquela salinha lá. Será que tem como abrir alguma daquela lá? Será que tem alguma recompensa se você tretar com os monstrinhos? Você vai ver no próximo episódio, brinca, Vai ver aqui, tipo, agora, nesse momento. Isso! Oh, oh. Beleza. O cara quebra cadeado no soco simplesmente <risos> pra começar a trocar ideia. O que acontece? Chavinha, de Ó, oh, sabia que tinha alguma coisinha aqui. Beleza, chave mágica. Já podemos abrir mais uma gavetinha daquelas, hein? Vamos ficar espertos. Beleza. Aqui não tinha nada. Rapaziada, parece que o um zumbi saiu fora. Ó, oh, ó. Oh, altos itens. Eu também nem tenho farejo. Tem que ter o farejo, tio. Senão você não termina esse jogo nunca. É mesmo? <risos> Olha, outra cela. Haja soco profissional para você baixar, hein? Tá menino bom na treta. Rapaziada, só tem um, um, um cagatório isso aqui. Nada mais. Tranquilão, olha, é um cadeado profissional aqui pra gente bicudar, hein, ó, não tem nada, cadeado pro Sebastião, é, ó, é brinquedo, ó, ó, Forte. criado com leite Nestlé e aveia Melchiorce, é, tio, é, Melchiorce, onde você tirou isso, caverninha? <risos> Vamos continuar jogando o um negócio aqui, pelo amor de Deus, antes que eu queimo tudo, beleza, voltando à parte principal. Ó, oh, caíram no buraco, o que acontece? Você vai querer o um caverninho e pula lá, oh. Oh. Antes de pular no buraco Inteligência dos magos, tio Ó, oh, sempre tem item por aqui Ó, ó, ó Tem que ficar esperto, ó oh. Cortadinho no chão, tem <risos> Beleza Tinha mais caninha aqui em cima, hein Vamos só ficar ligado, ver se Algum item mágico por aqui vai Portinha dupla Já nem abre mais Rapaziada, é o que sobrou Ó, oh, salinha escura Gelzão verde, tio, ó oh, Pote tamanho família Vap, milzão Já estamos com 3 mil outra vez, tio Daqui a pouco mais habilidades, hein Vamos se ligar Rapaziada, salinhas contém mais itens Ô, oh, vamos se ligar, hein Ó, oh, 10 munição Líquido verde Seringuetas Espadachim É o quê? Acho que era isso só, hein Rapaziada, beleza, tá, tá de boa. Tem outro cartadinho no chão. Tem, tem munição pra caramba nessa parte. Gente. Tinha zumbis, mas também tinha munição. Curti, foi uma coisa balanceada. Rapaziada, tem outro localzinho aqui. hein é a verdade, tem muita sala profissional aqui. Mais itens, ó. Oh, meu Deus, cinco fósforos. Rapaziada. Não, não, não, pera, pera, você viu o que eu vi ali? Não cabe mais fósforo no bolso do Sebastião, Vale isso, o cara não consegue guardar mais três palitos de fósforo? Ô, oh, joguinho, massa. Beleza, rapaziada, tá, tá de boa, tranquilo. Tem essa parte escurinha aqui que eu... Ó, oh, ó. Oh. Olha o tamanho, tio. Tamanho Júnior, VAP, tamanho familiar 13, ó. Oh. Mais mil já é legal, é, é Rapaziada, fizemos a limpa no local. Agora sim, o Sebastião está pronto para pular sem medo. Ah. Ó, papi, vai quebrar somente as duas perninhas. Rapaziada, local mente crepuscular, caveirístico e antiprofissional. Na ética, o que que acontece? Vamos tentar sair fora daqui primeiramente, hein? Rapaziada, tem uma mãozinha de fora aqui. Tem como puxar isso aqui não? Ô, louco! Ó, um por aqui na parede, tio. Rapaziada. Primeiras impressões. Ixi! Altamente inferninho, tio. Ó, paga a luz. Oi, já viu? Ixi! Fala que é mentira, jogo. Fala. Rapaziada, volta, volta que deu treta, velho. O quê? Não tem como voltar, jogo pilantra. Pera aí, pera aí. <risos> oh, liga a escopreta hein? Liga a luz, caverninha. Vamos lá. Né? É ver que tá a luz aquele nesse teclado, amor. Rapaziada, será que tenho que pegar a escopreta? Pera aí, pera aí. Oh, pera aí. Um facada de escopreta. É forte. Opa, oh, ele faca! Ah, oh, meu Deus. Aí, tô... Um fósforo dentro do seu olho, seu lote. É fósforeta. Rapaziada. vaza, vaza. pera aí. Pega a arminha aqui. O cara é do mal, hein. Ó. Oh. Rapaziada, cabeção explode, quando voa, Vou tomate, mussarela, ó, oh, toda parte, tranquilo, rapaziada, ó, sem gracinha, hein, a vida do Sebastião já tá trincada, oh, meu Deus, o jogo não deixou o Cabernet voltar não, hein, o Cabernet queria voltar, a respirar e retornar a treta, mas não teve como, beleza, duas punições de valeu a pena. O cara tá por aqui, hein, você escutou os gritos Peraí, gente, ó Oh meu Deus do céu, caindo na água é mal Você tá ligado com o zumbi nesse jogo? Tio? Os caras são aquáticos Altamente profissional na treta aquática, hein Rapazinha, é, tá rodando altos cadáveres Por aqui A achou um, um líquido verde no meio Da treta, ó Olha, 5 mil, hein? Completamos 5 mil de líquido verde. Uma coisa altamente boa. Daquele jeito. Pisamos em terra firme. Ó. Deixa eu só o verificar o cantinho aqui. Tem alguma coisa profissional aqui em cima, hein? Caberninho, alta. Olha aí. Altamente farejador turbo, tio. Ó. Munição de arminha também está cheia, hein. Tranquilo. Rapaziada, é, acho que pegamos os itens secretos aqui e a gente pode sair fora agora. Versão, né? Beleza. Olha, peraí. ficou preto. Vamos abrir com calma. O quê? Família morta! Oh meu eu Deus! Eu não estou suportando mais! Rapaziada, zoaram fortemente a família Jucreves e a Creopes, hein? É o okay. quê? Oh meu Deus, vou pegar simplesmente aqui, ó. Chave de fenda. Rapaziada, relembrando. O caverninha tá marcando, tá? Só pra relembrar. Tem como fazer munição grega aqui. O caverninha não tá fazendo, ó. Munição explosiva e altos tipos de munição. Vamos se ligar. Beleza. Uma a mais, outra a mais. Beleza, só deu pra fazer duas de qualquer forma. É, o jogo é, é bem pilantrinha. Em questão, a munição. É mesmo? Pera aí, pera aí, tem buraco gigante aqui. Vale cair? O caverninha já caiu, tá? Tá só com o bico no sapato. Ah! O Que? Tem como queima, tio? Oh, meu Deus. Pra ah. é lock, hein? Ó. Oh. Oh. É, dois, é dois soquinhos aí fora. Ó, oh. dois aí, ó. ó. Ah, meu Deus, dois aí, hein, tio? Um show! Rapaziada. Fica esperto, hein? Ó, oh, tem que tacar fogo dos Loki. Beleza, tacamos um fogo nenhum. Outro Loki tá de pé, tio. Ó, oh. aguentou esse e tudo ah. mais. Ó, ele dá soco você banda Ah, oh, meu Deus <risos> Rapaziada, ketchup todo na nossa cara O uh -uh. que que acontece? Estamos ficando profissional no box Vai ser importante treinar o Sebastião no soco O tá começando a mudar de ideia, hein O tá curtindo dar uns boxeamentos agora, hein Beleza, o que que acontece? Por via das dúvidas, eu vou esperar o Loki derreter vai, vai que tá guardando uma muniçãozinha de no box Ó, ó Ei, tiozinha, tá de boa Peraí, peraí, peraí, eu não, hein Ó, oh, não para de gracinha, hein O quê? Tá é, missão são essas horas? Nesse momento da batalha? A perninha, rapazes, eles ficaram aqui O quê? Ele tá com... Oh, meu Deus, o que, que era aqui? Fazer ele tá com a âncora do, do Capitão Codorna? Olha isso Rapazes, oh, tiozinha, cai aí, pelo amor de Deus hein? Vou pisar de você, precisa largar de ser O que? Ele levanta batendo Rapaziada, nossa senhora Os caras eram é altamente violentos mas tem mais, tem que bater, não pode ficar parado Ó, o gordo é altamente resistente A baforamentos e tudo mais, hein ó, ó, ó, duas cabecinhas juntas, tio É mais ou menos assim <risos> Rapaziada, o gordo tem barriga, mas não tem, tem Usado de ferro, tio O que ele tem? Última <risos> balinha, hein, vou cair, hein Ó, tem que, ser, tem que pedir pra eles, tá ligado? Tem que ir com amor Rapaziada precisava uns três palitos de fósforo pra queimar esse gordo aqui, hein? Vamos se ligar, hein Pelo amor de Taos, Antes de mais nada Rapaziada, vou, vou ter que usar o Magic São aqui, tio O que que acontece? Ó, em um faixa aí Rapaziada, oh, era, era melhor ter, ter esperado a vida descer um pouquinho mais O cara fica chapadão, tio Ó é, é bons antes da treta isso aqui Porque na treta o cara fica chapadão Não é muito engraçado Tranquilo, a Kidman já está aqui Tem como trocar uma ideia com ela Antes de trocar a ideia com ela. Checando os quatro cantos perimetrais da sala. Vamos trocar a ideia com a Kidba quem tá sozinha aqui no cantinho oh, ou Kidba? Só isso você tem pra me dizer? Nenhum obrigado, meu amor? Nada mais? nada. É mais ou menos assim que as mulheres hoje em dia estão tratando o Sebastian, hein? Pelo amor de Deus, hein? It looks like the door locked from the other side. Sebastian. Maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on E aí, tio. Vamos jogar com a agora, será? Let's get going. O cara tá doente, ó. Tem que curar ele, ó. Beleza, curamos Locke. Aí, Kidman, Eu valeu, ir. Kidman. Pode é, Vamos seguir. Ela, que ela, ela tá ligada nesse caminho aqui. O cavernia nunca viajou por essa dimensão aqui, hein? mas aqui, Kidman, é profissional. I'm glad you're both alright. It's odd, though. Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. He. O que? Ah. Oh, meu... ah. oh, não! Oh! Ah. Rapaziada, já estamos na 13a <risos> dimensão nesse game, hein? Vamos ficar ligado! Another one of those doors. Rapaziada, <risos> de uma coisa má veio uma coisa boa a musiquinha do amor, que significa. Tamo tranquilos na Salinha grega. Beleza. O que que acontece? Ó, ó, ó. Portinha mágica. Beleza, tipo. Ó, Tem um espelhinho aqui. Antes de espelhinho, vamos ler a historinha nova do Sebastião, hein? Beleza, convite de casamento. Detetive Sebastian Castellanos e Mayra Hanson. Alegremente solicitamos o prazer da sua companhia para celebrar nossas bodas sábado 17 de setembro de 2005 Às 12h30 no Hotel Varanda oh, meu, Hotel Varanda, eu não precisava traduzir é isso, pelo amor de Deus hein? M Crimson, depois da cerimônia haverá uma recepção O que que acontece? Casamentos, hein? Vamos ficar ligados Tranquilo rapaziada, antes de mais nada Quanto que a gente tem de gel verde? 6.200 Você viu que não tá cabendo mais munição Caverninha tá deixando a munição pra trás É importante Ter os slots ali Vamos ficar ligado, hein Primeiramente Chavinha, chavinha grega, hein Ó, vamos pegar número 6 ali De cima pra baixo, número 6 vai dar amor, hein Vai dar um líquido verde tamanho família, hein Ó, número 3, número 6 Essa daqui, ó. ó, ó, ó, ó o tamanho do gel verde Ali dentro, tio, vamos se ligar, hein 5 mil, tio O Caverninha tá ligado, tio A inteligência dos magos Número 6 é importante nos gameplays também, hein Vamos ficar espertos Beleza Rapaziada Equipar o Sebastião na cadeira mágica vai. beleza, rapaziada Estamos de volta aqui Primeiramente o que o Caverninha vai querer fazer no momento É equipar o soquinho O Caverninha tá curtindo dar soco 3 mil pontinhos vale a pena Beleza Segundamente Rapaziada, a escopeta fica mais forte Vamos ver 6 mil, tio não, essa aqui é a minha. Escopreta 8000. Rapaziada, vamos ter que melhorar o poder de, de fogo da escopeta aqui. O cabelo não aguentou, tio. É 8000, mil, cara. Escopeta forte sim.